Olá, você costuma a ter pensamentos negativos sobre tudo aquilo que está em sua volta? Ou começar a pensar coisas que não estão em sua realidade? Se sim, você pode estar sofrendo com problemas como o distúrbio da mente e tendo problemas emocionais. Olá, vim dizer 7 dicas de como parar de ter pensamentos desequilibrados como esse. São dicas simples e eficientes, mas que vai ajudar a ter uma mente mais equilibrada e positiva e melhorar essas conturbações mentais que aparecem em nosso dia. Mas antes vou pedir para dar um like, ativar o sino de notificação e se inscrever no canal para ajudar a trazer mais conteúdos de qualidades como esse para nos tornar cada vez melhor. Então vamos às dicas de hoje, primeira dica, observe como são seus pensamentos, pensamentos negativos são geralmente o produto de distorções cognitivas ou padrões de pensamento irracionais, observe-os como se você fosse um espectador, se você não os deixar tomar conta de sua mente, ele simplesmente será dissipado, deixe seus pensamentos negativos ir embora de você sem que você perceba que esteja sumindo de dentro de você. Segunda dica, repensar todas as perguntas que você pensa. As ruminações são patrões excessivos de pensamento. Quando refletimos sobre uma ideia, Fazemos isso convencendo-nos de que só podemos resolver algo pensando mais sobre isso. Algo que, em geral, é inútil. Você deve esclarecer o que é verdadeiro em seus pensamentos e dissipar o que criou em sua mente antes de começar a procurar uma solução. Não se surpreenda se, depois de eliminar essa ideia, descobrir que não há nenhum problema além daquele que você mesmo criou. Terceira dica, ative e comece a agir fisicamente com o seu pensamento. Quando se sentir sobrecarregado pelo pensamento negativo, mova-se. Mudar o que pensa para despertar pensamentos positivos não é tão fácil quando sua mente está ocupada procurando o caminho certo para sofrer. Chegou a hora de sair para passear, correr, dançar, meditar ou praticar yoga. Não pare para pensar. Você tem uma mente muito ocupada, apenas deixe seu corpo pegar as rédeas e levar sua mente para outro. Quarta dica Evite o que envolve pensamentos negativos sobre você Uma música, uma imagem, uma leitura, o que você vê na televisão, a companhia de certas pessoas Quando estiver ciente dos estímulos que envolvem pensamentos negativos em sua mente Trabalhe para evitar tanto quanto possível Substitua-os por outros que despertam em você sensações agradáveis Não se atormente nem complique as coisas Quinta dica substitua seus pensamentos negativos por frases positivas outra técnica eficaz é repetir constantemente uma frase positiva quando você tem um pensamento positivo é tecnicamente impossível para a mente manter duas afirmações contraditórias ao mesmo tempo a mente mantém apenas o pensamento que é dominante repetindo uma frase positiva em voz alta ou silenciosamente você a reforça em sua mente até que seu pensamento negativo desapareça é muito eficaz use frases como estou ficando cada vez melhor eu estou bem meu dia foi ótimo obviamente você pode usar várias frases que acharem inspiradora. Escolha uma frase positiva que você gosta. No entanto, é muito importante que a frase que você escolher seja repetida afirmativamente. Você deve se concentrar no estado que deseja alcançar e não no estado que deseja eliminar de sua mente. Sexta dica. Melhore a qualidade de sua dieta e sono. Para aproveitar toda a energia que você precisa, você deve dormir normalmente 7 a 8 horas por dia. Caso contrário, você pode ficar sem energia ao acordar. Uma pessoa que tem pouca energia tende a ser mais facilmente deprimida. É por isso que um bom gerenciamento do sono é realmente importante para dissipar pensamentos negativos. Se você tiver insônia. É altamente recomendável praticar exercícios que envolvem lados emocionais como meditação ou terapias cognitivas a longo prazo. A falta de sono pode levar a uma depressão maior. Se você deseja controlar seus pensamentos positivos, também deve prestar atenção à sua dieta. Alimentos de alta qualidade são mais longos e mais difíceis de digerir do que frutas e legumes. A digestão requer muita energia para o corpo. Portanto, quanto mais você comer, maior a probabilidade de se sentir cansado. Novamente, desta vez, quanto mais você se sentir cansado, mais tenderá a deprimir e a ter pensamentos negativos sétima dica fique longe de pessoas com atitudes e temperamento negativo todos conhecemos pessoas que têm um caráter desagradável reclamar de tudo e nada você deve ter notado que na presença dessas pessoas sempre acaba se sentindo mais sombrio ou com raiva. Pensamentos negativos são contagiosos e, se você não afastar essas pessoas, corre o risco de se tornar um magnata muito rapidamente. Eu sei, às vezes é difícil, se não impossível, remover essas pessoas, se elas fazem parte do seu círculo imediato. No entanto, você ainda precisa minimizar o tempo gasto com eles e aumentar o tempo gasto com pessoas com uma perspectiva positiva. Por outro lado, você notará que quanto mais pensamentos positivos tiver, mais otimista ficará. Pela lei da atração... Você atrairá pessoas otimistas e deixar pessoas pessimistas distantes. Você nunca removerá completamente pessoas negativas. Por outro lado, se sua comitiva é composta por 90% de pessoas otimistas e 10% de pessoas pessimistas, você obterá um entusiasmo mais duradouro do que na frente de uma comitiva composta principalmente por pessoas pessimistas. Ficar perto dessas pessoas pode tornar você igual a elas. Essas foram as 7 dicas de hoje. E não deixe de conferir um método completo abaixo na descrição sobre emoções, equilíbrio, positividade e muito mais, e se achou o conteúdo produtivo para você, então comenta o que achou, ativa o sino das notificações, compartilha com aqueles que precisam dessa dica e se inscreve em nosso canal para ajudar a trazer mais conteúdos de valor para fazer nossos dias ficarem cada vez melhor. Agradeço por estar comigo, grande abraços a todos e um grande dia!